E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo aí Fizemos a primeira parte, se você não assistiu ainda, assista no canal Vou deixar o link na descrição desse vídeo, a primeira parte E simbora, né? Só recapitulando aí pessoal, nós saímos da cidade aí de Caçapava Lá na madeireira, né? Carregando diretores aí até Taubaté na rodoviária com o Expresso Agrense né para quem não sabe estou no mapa rotas Brasil então assistam lá a primeira parte para que vocês possam aí para que vocês possam é, assistir agora a segunda parte do vídeo então vamos lá sem mais delongas né Bora para viagem e é isso aí, rapaz. A rodovia tá movimentada, hein? Olha o carrinho, entrou na minha frente, cara. Esses fusquinhos aqui é barulhento, hein? Meu Deus. Tem uma travada aqui, rotas, né, pessoal? Rotas Brasil trava mesmo. Detalhes, né? Passando aí perto de uma empresa aí, ó. Polícia federal fiscalizando a rodovia. pessoal, que nós já estamos chegando na nossa cidade de Taubaté, né? Então, realmente vai travar mesmo, com força. Inclusive, já chegamos em Taubaté, né? Quase que eu ocasiono ali um acidente de novo, né? Ah, não sabia que aqui era contramão, não, aí Fazer baianada, hein Carinha ali esperou a gente Se a polícia pega a gente aqui, nós estamos lascados, hein que dava pra virar ali, mas eu vi que é contramão né pessoal, então já viu né Que não tem saída, né? Vamos ter que voltar mesmo Não sei que tinha saída ali, hein? Tá bem que o jeepzinho ali parou, que senão ia ser mais um acidente, né? Pra quem não viu os acidentes aí que aconteceu na parte 1, pessoal Por isso que vale a pena você assistir a parte 1, hein? Agora sim entramos certo. Os buzus aí passando, saindo da Rodovski. engraçado, não tinha essa atualização aí do ônibus saindo da rodoviária pessoal muito legal, gostei Rotas Brasil, tá de parabéns aí pelo pela animação aí, né do ônibus saindo da rodoviária muito legal dá um realismo a mais, né Tentando ali, um tá querendo sair, o outro tá querendo estacionar no mesmo lugar, ó, tá dando B.O. Top, hein. Muito top, gostei, hein. Novidade aí, ó. Muito top, pessoal. dar conta de parar ali, ó De sair ali, ó Vamos fazer essa gentileza Vamos sair aqui Estacionar em outra baia, né? E eu subi na plataforma, olha Agora dá pra ele sair So Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí da parte 2, muito obrigado para quem assistiu, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acesse o nosso Discord, tá o link na descrição desse vídeo e também da primeira parte, muito obrigado e até a próxima, valeu!